Bom, acho que estamos online. <risos> Boa noite a todos e a todas, todo mundo que está acompanhando, que sempre acompanha a roda de conversa do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Hoje, retomando aqui, na semana passada tive um compromisso, uma reunião do Conselho de Cultura, então não pude estar na roda aqui, mas a roda foi brilhantemente comandada pela nossa companheira Guida, que também já foi a mediadora da roda durante muito tempo, mas que depois que assumiu uma tarefa no Legislativo, ela devolveu o bastão para mim, né? Mas ela, na semana passada, esteve aqui com vocês e segurou as pontas muito bem aqui. Hoje estou de volta e a gente retoma, conforme já é de praxe, toda terça-feira, 19 horas, nossa roda de conversa do CCV. Como vocês já sabem, a gente pede feedback, o som, o vídeo, se está legal. É, a gente pede também para aqueles que quiserem fazer comentários durante a live, perguntas, é, opiniões que escrevam na caixa de comentários, a gente vai fazendo a leitura durante o, o, a nossa roda aqui. E pedimos também para que compartilhem essa live no, em grupos é, afins, em grupos de esquerda, na sua própria timeline, para que ela chegue o maior número de pessoas possível, tá bom? Essa roda de conversa tem uma parceria com a TV Matracas, se você entrar no YouTube, TV Matracas, no canal do TV Matracas, você vê a programação que o Fausto desenvolve por lá. Entra lá, dá uma conferida na programação, eles são nossos parceiros, TV Matracas é o nome do canal, lá no YouTube, tá bom? Nós temos também um canal do YouTube do Centro Cultural Esperança Vermelha, pode procurar lá, tem as rodas todas que nós já fizemos, toda vez que acontece uma roda a gente sobe lá, ao vivo é aqui no Facebook, mas depois a gente sobe no, no YouTube também, no nosso canal no YouTube, tá bom? É, a Paulinha colocou aí também o site do CCV, www.ccv.org.br, nos sites estão disponíveis nossos cursos, fiquem atentos, porque a gente em breve vai divulgar a nossa agenda, né? nosso cronograma de cursos do segundo semestre. tá o curso de História da África continua acontecendo, outros três já encerraram, de literatura palestina, de memória e relações étnico-raciais, é, enfim, vários cursos que aconteceram nesse primeiro semestre já se encerraram e a gente deve retomar com outras propostas agora no segundo semestre. Então, continue acompanhando lá no site, que logo em breve a gente divulga o cronograma do próximo semestre. Quem quiser acompanhar o curso de História da África a partir de agora, dá para acompanhar também. A gente tem as primeiras aulas gravadas, a gente abre um acesso para você assistir as primeiras gravações, você acompanha ao vivo as próximas, tá? Tem uma taxinha lá, é uma taxinha simbólica, que vale como contribuição para a manutenção do Centro Cultural Esperança Vermelha. Já que falei da, da taxa, bom, antes disso, queria dizer também que, é, além da TV Matracas, nós temos também como parceiro o Socializando Saberes, tá? Aqueles e aquelas que é, não querem acessar pelo Facebook ou que não possuem Facebook, sempre tem essa alternativa no site Socializando Saberes, você entra lá, tá aí o endereço abaixo, você entra lá e acompanha a nossa transmissão ao vivo por lá também, tá? Para quem não tem Facebook ou não quer acessar via Facebook, fica essa opção aí do Socializando Saberes, que também é parceiro do Centro Cultural Esperança Vermelha, ok? Uh, falei, estava falando da taxa, né? Queria dizer, a gente continua com a nossa sede aqui no centro da cidade, temos ainda os custos para manter o espaço funcionando, estamos aguardando ansiosamente pela oportunidade de voltar a fazer roda presencial, né? Esperamos que no futuro, muito próximo, a gente consiga atingir esse objetivo. A vacinação vai avançando aqui em Campinas, mais lentamente do que a gente gostaria, mas segue avançando, né? Então, esperamos que ainda no segundo semestre a gente volte a fazer eventos presenciais. Enquanto a gente não pode fazer, a gente mantém... É, o Centro Cultural Esperança Vermelha funcionando, mas a gente perde a arrecadação, né? porque o brechó, o bazar, o sebo, é, a aventura gastronômica, muitas das atividades que a gente fazia eram presenciais, e sem essas atividades presenciais, a gente perde a arrecadação. Então, a sua contribuição ela é cada vez mais, mais do que nunca, importante para manter o CCV funcionando, ok? A Paulinha vai colocar aí o número do nosso PIX, que é o CNPJ do CCV, está aí, 27430956, mil ao contrário, traço 80, é o nosso CNPJ, você faz um PIX, qualquer valor que você puder contribuir, vai ser muito bem-vindo para manter o CCV funcionando, tá? A gente tem gastos com internet, com energia elétrica, aluguel, enfim, uma série de gastos para manter o espaço funcionando, ok? A gente está seguindo todos os protocolos sanitários, por isso, não tem acontecido atividade presencial no CCV. Essa roda ela está sendo feita virtualmente, a Paula está na casa dela, comandando o nosso estúdio, eu estou aqui na minha casa, o Ronaldo na casa dele, e por isso que a gente está sem máscara, né? Mas a gente incentiva que todos cumpram os protocolos sanitários. Mas no futuro, muito em breve, estou sentindo cada vez mais perto o dia que a gente vai voltar a fazer atividade presencial. Quem sabe a gente não reabre o CCV com uma grande festa da Ursal, como a gente já fez no, no, no passado e foi sucesso, tá bom? Com a Andrea Preta de convidada, <risos> não sei se ela está acompanhando a nossa roda, se tiver já, já fica aí convocada. Bom, é isso, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje, é, nosso convidado aqui hoje é o Ronaldo Hipólito, Ronaldo Hipólito no governo do PT, na gestão Toninho e Isalene, Ronaldo ocupou durante um período... É, a Secretaria de Serviços Públicos, então ele já é, foi o administrador desse contrato que nós vamos discutir aqui hoje, né? ele fez a gestão desse contrato no passado, lógico que há 20 anos atrás era um outro momento, né? mais querendo ou não, nós estamos tratando do mesmo assunto, então trouxemos um convidado aqui que tem uma experiência nesse tema para conversar com a gente. Sim. Além disso, entre 2007 e 2013, eh, o Ronaldo teve também na Secretaria de, Ge de Recursos Hídricos, junto, que era no gabinete do Zika, então. E, enfim, a, a, foi um, um, um momento de, de muitas elaborações na época do governo Lula, que o Ronaldo pode falar melhor do que eu aqui, é, na hora que ele se apresentar, tá? Então é isso, queria, o papo de hoje é a PPP, é, a parceria público-privada, que está proposta pelo governo Dário, que foi aberta como, como uma proposta, e a gente quer entender melhor o que, que é isso, quais são as implicações, até para a gente poder se posicionar sobre esse debate é, diante de um governo que está começando aí na cidade de, de Campinas, mas que a gente sabe que é, uma de certa forma, uma continuidade do governo Jonas, porque é o, é o, são as mesmas forças políticas que estão acomodadas ali, muita gente ficou, né? já estava e ficou, continuou, então é, o Jonas apoiou o Dário, a gente sabe que é um governo de continuidade, os dois têm origem lá no PSDB, né? tanto o Dário quanto o Jonas, depois eles não, não conseguiram legenda como gostariam, e acabaram saindo, né? Mas lá vieram os dois, lá do Ninho Tucano. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema aqui, é, a gestão do contrato do lixo, através de, de PPP, com o Ronaldo. Ronaldo, se eu falei qualquer coisa errada que me corrija sem nenhuma cerimônia, porque não é um assunto que eu, que eu entenda, tá bom? Pode ser que eu tenha falado algo errado aí, você complementa, por favor, tá bom? Então é isso, nós okay. vamos começar aqui. Boa noite, Ronaldo. Fica à vontade para usar a palavra. Bem-vindo mais uma vez e boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Paulinha. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É... Como o Adriano colocou na inicial, né, eu fui secretário de serviços públicos durante os quatro anos do governo petista, Toninho e, e esse e o contrato do lixo né, na época, era um contrato, é, que, que nós, quando assumimos a prefeitura, ele já estava assinado no dia 24 de dezembro, é, uma semana antes de nós assumirmos ele foi assinado pelo governo L daquela época, e, e era um contrato que só terminaria no fim do nosso mandato. Então, foi o contrato que nós tínhamos naquele momento e foi o contrato que eu acabei administrando naquela época. É, eu, eu, eu e daquela época não existia ainda a política nacional de resíduos sólidos, a lei não existia ainda, né? Foi depois desse tempo aí que é, quando eu, eu e o Zica estávamos em Brasília, em Brasília o Zica enquanto secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano e eu era o chefe de gabinete dele e eu fui a, a pessoa que ajudou a construir a política nacional junto com o Zica. Que virou lei, a Lei 12.305, de 2010, e que depois foi regulamentada também em 2010, no dia 25 de dezembro de 2010, é, é, pelo decreto regulamentador dela. né? Então, naquela época que eu administrei o contrato, não existia a política ainda, a lei. Agora, nesse contrato novo, existe uma legislação que deve ser seguida. né? Então, eu, eu vou fazer alguns comentários é, sobre. Essa, essa consulta pública e, e audiência pública estão marcadas, aqui a consulta pública está aberta, e tem audiência pública marcada sobre uma PPP de resíduos sólidos, de gestão é, integrada de resíduos sólidos. A é, audiência está marcada por dia 23 de julho agora, é, não sei se vai ser mantida essa data, mas dia 23 de julho, vai ser das 10h meio-dia e é... É feita, vai ser feita de modo virtual, né? O que que é o APPP? A PPP é uma parceria público-privada, onde o governo faz um acordo com uma empresa ou com um grupo de empresas para ter, para realizar um certo serviço durante um certo tempo, e onde a prefeitura tem uma parte das obrigações e outra parte das obrigações é do, contra, do contratado, né? Por exemplo, nessa PPP que está proposta, a empresa que se prontificar mandar o valor que ela vai gastar para fazer aquele, aquele, cumprir aquele detalhamento do que está sendo pedido, ela vai procurar um terreno para, para instalar o sistema que ela quer instalar, que está escrito lá, e esses terreno tem que ser desapropriado pela prefeitura e pago pelo contratado. Da Prefeitura entra no processo como um desapropriador da área, do, do, do lugar onde vai acontecer isso. Né? É, Campinas, é, em 2020, ela, é, ela, nós temos uma, uma área de 797 km, cara de Campinas, nós temos 1 milhão e 175 mil habitantes, que geram em torno de 750 gramas, 750 gramas de quase um quilo de resíduos por dia, resíduos domésticos. né? É, isso dá em torno de mais ou menos 317.385 toneladas por ano de resíduos que são é, coletados é, pelo, pelo pela prefeitura ou pela empresa que está fazendo. Né? Então, isso é resíduo domiciliar. E tem os resíduos também que são resíduos da própria prefeitura, que é resíduo de varrição, resíduos de limpeza de boca de lobo, resíduo de galharia, essas coisas todas. Né? A composição do, do lixo domiciliar de Campinas, ela ela fica mais a gravimetria dela, que é a distribuição do que, que tem dentro, é mais ou menos em torno de 46% de material orgânico e 41% de material reciclável, sendo que esse reciclável é mais ou menos em torno de 20% papel papelão, 15% de plástico, 4% de metais e 2% de vidro. Todos esses são recicláveis, né? e tem mais uma parte que não é reciclado que é 8% mais ou menos é produtos testes e outros similares que não que não, não, não tem categoria né? a prefeitura hoje ela não tem ela, na minha época a, a, a, todo o resíduo que não era reciclado ele era enterrado no aterro delta o aterro delta foi encerrado em, se me engano em 2014 e a prefeitura está enviando para ser enterrado esses resíduos, numa empresa que se chama Estre, lá em Paulínia. E, e, e ela paga em torno de R$ 105,00 por tonelada de material enterrado. O que dá mais ou menos em torno de 4 milhões e 120 mil reais por mês de gasto só para enterrar. Isso sem a coleta, sem o transporte, só para a disposição final. Agora vamos a essa PPP proposta, né? Na PPP Proposta, começa com um problema grave, que é uma concessão de 30 anos. Ou seja, em acontecendo essa PPT, e sendo aberta a disputa, em tendo um vencedor, é, durante 30 anos a empresa que ganhou é que vai, vai, vai, vai fazer a gestão desse resíduo na cidade. Né? Então, isso é um problema por quê? Porque ela vai... A, a, a prefeitura está abrindo mão da gestão durante esse tempo porque é, tudo na na, na vida é, é, muda com o tempo, né? Então vai passar sete gestões, sete mandatos de prefeitos em Campinas que não vai poder mexer no que está lá porque já está acertado agora o que, é que vai ser feito durante esses sete anos. Então começa com esse problema é, é essa proposta, né? A segunda a, o segundo problema que tem essa proposta é que ela é baseada no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que foi é, que foi é, feito pela prefeitura acertado pela PDC em 2012 foi foi reduzido foi é, saiu a legislação baseada na Política Nacional de Resíduos Sólidos mas mas ela foi ela ela tem que ser de tempo em tempo ela tem que ser adequada melhorada ela tem que ter, com a mudança do tempo, vai ter as mudanças que são necessárias a ser feitas. Então, foi feita uma reavaliação, foi feita uma, foi feita uma proposta que foi assinada em abril de 2021. Acontece que quem fez é, é, essa essa proposta, quem, quem trabalhou com conjunto da prefeitura é, para apresentar essa proposta, para fazer essa legislação, é, uma, é, uma, chama, chama Abrelp. Abrelp é a Associação Brasileira, Brasileira de Empresas de Limpeza Públicas e Resíduos Especiais. Ou seja, é a associação do pessoal que vende serviço para fazer esse tipo de trabalho. A empresa que ganha em Campinas, ou que ganha em São Paulo, ou em qualquer lugar, é associada dessa empresa. Então, essa empresa fez o plano, essa empresa fez também... Ah, o estudo de viabilidade técnica econômica e financeira e uma sociedade uma associada dela é que vai pegar e apresentar uma proposta para trabalhar ou seja a gestão toda que o que deveria ser feito pelo pelo governo pela prefeitura ela está sendo feita por empresas privadas então está acontecendo aqui como tá acontece em grandes partes das prefeituras do, do Brasil como um todo né? que abre mão da gestão de resíduos sólidos né? em favor de empresa privada permitindo que elas proponham, imponham condições, que elas façam é, é, as soluções que lhe favoreçam, então lhe favoreçam a empresa. Mas não necessariamente são essas, essas, essas é, ações, essas que são indicadas por eles, que são as melhores práticas para o meio ambiente nem as melhores práticas para a sociedade como um todo. Em alguns casos, eles estão já contratados, mas esse caso é, tem grande influência as empresas privadas, porque foram elas que fizeram o plano o município municipal, e elas que fizeram viabilidade e elas que vão fazer a proposta. Então, é um negócio meio esquisito. Então, o paradigma da, da gestão do, do RSU, do da RSU, RSU é resíduo sólido Bairro, é é passa a ser da visão das empresas e não da visão da sustentabilidade ambiental. Então, isso é um grande problema, é o segundo problema. O terceiro problema, que eu já, o terceiro eu já coloquei, que é o estudo de viabilidade técnica também. Que, o que é o estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídica? É você estudar quais são é, os problemas técnicos para você implementar esse projeto, os problemas econômicos, que é normal, que é da empresa, financeiro, e os problemas jurídicos que vão vir disso. Esses problemas jurídicos, por exemplo, é, eles estão vendo a parte da empresa, não estão vendo a parte da prefeitura. Então, tem, tem, é, é esse, esse é o problema. Né? Aí vamos para o projeto em si. No projeto em si, tem o um item que diz o seguinte, eu vou ler aqui o que está escrito no item. Os materiais reciclados gerados na fonte, ou seja, residência, os que foram reciclados, criados na residência, objeto de coleta seletiva serão coletados e processados pelas cooperativas recicláveis e não fazem parte do objeto dessa PPP. Ou seja, a empresa que ganhar ela não vai fazer a coleta seletiva. Aí eu pergunto aqui, então, como é que vai ser feita essa coleta seletiva? vai ser Vão ser contratadas cooperativas para fazer? Se vão ser contratadas, como vão ser? E quais são elas que vão, fazer, vão ser contratadas? Então, esse é um problema que, né, que tem que ver dentro do projeto dentro do projeto em si. É um projeto mais pontual, mas é um projeto que tem tudo a ver é com a inclusão social, que é um dos itens da, da Política Nacional de resíduos Sólidos, no artigo 9, que diz que a inclusão é um dos, dos pontos que tem que ser respeitado. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque os recicláveis, o plástico e papel, são materiais que são altamente energéticos, ou seja, os maiores poderes caloríficos para queima, no, no futuro projeto de aproveitamento energético, são esses materiais. E esses materiais, esses materiais são reciclados. Então, a tendência é ter uma passar a ter uma disputa entre os catadores de materiais recicláveis, cooperativas, e, e o empreendedor, que vai querer bastante daquele material para ele ter um produto que ele possa vender com alto, alto poder calorífico para ter uma boa queima. O poder calorífico é, é, o, é, o, é o princípio que tem a produto, é a, a possibilidade é de... E, é, ganhar temperatura quando está tá sendo queimado. Então Isso chama poder calorífico. Você põe é, um, é um grau de temperatura e ele ganha cinco graus, então ele, é um, ele tem um poder calorífico grande. Quando então, você põe um grau e ele ganha um e meio, é um poder calorífico pequeno. Então, começa por aí. Né? É, Campinas é, é, produz em torno de 32 mil toneladas de lixo por mês, Durante os meses. Então, os dados indicam que 8 mil toneladas desses são potenciais recicláveis, dentro da, da, dessas médias que eu falei, falei aí. Mas hoje, dia, hoje só tem mais ou menos sendo, é, sendo coletado e tratado pelas, pelas cooperativas em torno de 475 toneladas, que chegam ou da coleta ou dos ecopontos. Então, os ecopontos é o lugar onde você. Tem, a prefeitura tem 14 pontos e mais um 18 ponto verde que aqui é aquele lugar onde você pode levar é, material e depositar lá que depois é, é, são levados para a cooperativa ou são levados para para ser doado né e então com isso a quantidade que essa quantidade representa 1,5% do todo o lixo contabilizado na cidade e, e só 6% do material que poderia ser reaproveitado então baseado nisso tá assim entre uma PPP dessa, quem que garante que esse, essa quantidade de material vai subir? Porque a empresa não vai ter, é, ela não vai ter incentivo para pegar e, e fazer a, a uma das dos itens que está colocado lá para ela lá, que é a educação ambiental é, dentro do de escola, é, os, as peças de, de mídia para, para, para falar para a população é interessante a separação essas coisas todas. Então, na, na parte da coleta seletiva, do, é um grande problema que tem dentro da, desse projeto. Aí vem a outra parte, que é a parte que a empresa vai coletar. Ela não vai coletar seletiva, ela coleta a outra parte que a gente deixa, no, que é o lixo que a gente chama úmido. O lixo seco, o lixo reciclado, o lixo úmido. Né? Esse, esse, esse resíduo ele vai ser levado para uma, um local, uma usina, Onde vai ser feita uma triagem desse material. Primeiro, vão triar, separar, se tem mais algum produto lá que é reciclado, que pode ser vendido. E vai separar esse que for vendido, possível ser vendido. Ela vai vender, ela, ela empresa, vai vender. E 50% do valor do que ela vender vai ficar com ela, e 50% vai para a prefeitura, dizendo que está no projeto que criaria um fundo de incentivo à coleta seletiva. Que não diz como é que vai ser criado. Diz que vai ser criado, não diz, não existe isso aí ainda e não diz como é que vai ser exposto disso. Né? A outra parte, que é a parte que, foi, que a gente chama de rejeito, é uma parte, que, uma parte grande, que é de orgânico, e uma parte que é de produtos que são reciclados, que foram contaminados papel, papelão, essas coisas que foram contaminadas que não seguem com a reciclagem. Isso vai, eles vão montar, fazer nessa usina. É, criar um negócio que chama CDR. O que, que é um CDR? CDR é as iniciais de combustível dele, derivado de resíduos. É, eles secam, isso aí fazem pallets, que levam para queimar em fornos, alto fornos e coisa assim, ou é incinerado para você é, gerar energia elétrica, com o calor é, proveniente disso. Aí, aí, aí eu vejo a pergunta aqui, como é que vai ser aproveitado o CDR? Porque também no projeto não está. Isso aí vai ser vendido? Se isso for vendido, vai ser para quem que vai ser vendido isso daí? Porque essa queima essa queima, o provável que vai acontecer é que esse aí é um produto vendável, é um produto de mercado. Eles vão vender para cimenteira, vão vender para empresa que tem pequenos alto-fornos siderurgia, vão vender para coisas desse tipo, né? E você fazendo esse tipo de, de, de, de coisa, que, que é possível fazer e que a legislação permite, é, você vai começar a queimar esses produtos que tem um problema lá na frente, porque eu falo que esse CDR é para queimar. E ele queimando, ele traz, ele, ele forma duas coisas: é, ele forma os gases, os gases que têm é, é, grandes problemas de poluição. É, e forma um, um núcleo de cinzas que é altamente contaminante também então desse produto lá mais ou menos 40% vai virar resíduo contaminado cinzas né que vai ter que ir um aterro especial um aterro de transferir perigoso isso no lugar que for queimar né e os outros e os outros o restante é aquilo que vai sair pela chaminé como as indústrias cimenteiras já têm os filtros delas, elas não vão pegar e adaptar o um filtro para tirar as dioxinas, os furanos, os produtos que são cancerígenos que estão naquilo lá. Então, nós vamos espalhar essa poluição por outros lugares, porque, quando você está no incinerador, só queima isso, você põe esse filtro, porque o, o grosso, todo o material que você colocar lá embaixo, é, isso, isso gera mais ou menos em torno de... de Sei lá, 300, 400 quilos por dia de, de, de cinza vai gerar o equivalente a de, de, de, de poluidores. Né? Os números não são esses no, no quantitativo aqui, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, e você vai espalhar essa poluição em outros lugares. Ela vai daqui para São Paulo, para Minas, como lugar onde, onde comprou isso daí. Né? Então, esse, aí eu coloquei aqui da minha exposição que o impacto ambiental da combustão do lixo será distribuído. Ele não vai sumir, mas ele vai estar distribuído e não vai ter filtro para isso. Né? Aí tem outro, outro problema, que nesse nessa mesmo lugar que vai fazer o CDR, eles vão também ter a proposta de fazer compostagem aeróbica ou anaeróbica. O que, que é o processo anaeróbico e o que é o processo aeróbico? O processo aeróbico é o processo onde esse resíduo ele precisa de muito oxigênio ele precisa de muito de oxigênio para para para para e ele eleva a temperatura geralmente do, do, do, do que você está mexendo, do produto em torno de 70 graus. Né? E isso aí é, um, é uma para para para demorado em torno de três, quatro meses, mas você pode fazer para para para para Mas tem um problema, se você for fazer só isso, vai gerar só para um composto orgânico para mais ou menos pelo lixo de Campinas, vai gerar 400 toneladas de composto orgânico. Aonde nós colocaríamos 40, 400 toneladas de, produto de de composto orgânico em Campinas? Se fizer as contas de mandar um caminhão de 6 toneladas para cada regional de Campinas, cada subprefeitura, você vai ter mais ou menos em torno de, de, de 25, 30 toneladas. Então, aí sobra esse produto aí que não, que não tem, teria para fazer isso, teria que ter a, dentro do projeto para onde vai isso. Isso vai para alguma área de reflorestamento? Isso vai ser enterrado também? O que vai fazer com esse composto orgânico? Então, composto orgânico que não é de primeira qualidade, mas é um composto orgânico limpo, que dá para ser, dá para ser usado, é, inclusive, em reflorestamento, em hortas e coisas assim. Mas esse aqui, só, só, é, no caso anaeróbico, da queima processo aeróbico, aeróbico é só isso. Agora, o anaeróbico, que não precisa de oxigênio para fazer, é um processo onde ele resulta numa quantidade bem menor de composto, mas, em contrapartida, ele gera metano. Metano e CO2. Esse metano e CO2, que, sai, que, que é gerado, ele pode ser aproveitado para você fazer energia elétrica. E poderia ser energia elétrica para o, o próprio projeto, e que dá para, sei lá, para 2 mil, 3 mil, 4 mil famílias, depende do, da, da quantidade de, que vai ser processada por dia. Então, nesse, já nesse projeto aí, a parte aeróbica lá já é um problema. A anaeróbica teria um problema menor, mas, mesmo assim, teríamos que ver como, como vai ser colocado, para onde vai é, o orgânico desse processo como um todo. Né? Aí vem a outra, a outra parte que, tem, que, que, eu, que eu também levantei aqui, tem uma parte lá que tem limpeza mecanizada de bolsões de entulho. E que é bolsões de entulho é onde o pessoal joga entulho da construção civil pela aqueles é, grandes lixões de entulho que tem na cidade. Tem vários, tem mais, tinha mais de 100 pontos na época que estava lá. Deve continuar tendo ainda, mas tem alguns que são mais perenes, outros, outros outros outros acabam, né? E ela vai ela vai pegar isso aí, mas não, aqui não está dizendo que ela vai operar a usina de reciclagem de resíduos da construção civil, resíduos de construção e demolição, que é aquela usina que nós, quando tava no governo, inauguramos lá em 2003. Ela está funcionando até hoje. As caçambas que você vê que pela rua, os descartes vão tudo para lá. Agora, esse material que está na rua vai ser coletado e essa, e essa empresa é que vai coletar. Essa, essa empresa vai coletar. Agora, ela vai para a usina de reciclagem se ela vai quem que vai operar A prefeitura vai vai continuar operando vai passar Não vai passar para eles como é que vai funcionar isso então esse também é, é, é um é um problema né? e eu coloco aqui como finalização já para uma, para guardar depois as perguntas que as prefeituras precisam assumir a a sua responsabilidade na parte da gestão integrada de resíduos, seja, ela individualmente ou seja, ela consorciadas, prefeituras de municípios pequenos têm dificuldade em fazer essa gestão, mas elas podem se consorciar para fazer. Amparo, por exemplo, a região de Amparo tem um consórcio que trabalha com com, com isso, né, com, com a gestão consorciada. E há necessidade também de formação de recursos, recursos humanos qualificados da prefeitura. É, que as pessoas vão envelhecendo, vão aposentando, então tem que colocar mais com é, gente estudando as novas tecnologias ambientais e os, e os problemas que, que causam, que causam essas tecnologias. Né? E o arcabouço legal, que eu, que eu, que eu coloco aqui também da contratação de serviços, é que ser é revisto, ser revisto, porque o arcabouço legal que você coloca, que é que a, o plano de resíduos sólidos do município é um arcabouço legal da política nacional, ele foi feito pela empresa que, que é a. É, Associação que congrega todas as empresas. Então, isso aí não, é o, não traz os requisitos de qualidade ambiental, não deve trazer, eu não li ele todo ainda, mas não deve trazer, como se fosse, se, se fosse feito por técnicos, eu olhando simplesmente a política nacional, os resíduos para a cidade e como, vamos, e como nós vamos encarar esses desafios. Então, em linhas gerais, que é, é, o, o projeto é muito grande, é, são esses problemas que eu vi, mas os problemas cruciais. Começa lá nos 30 anos e começa nesse, nesse problema da, da, da Brelpe, que é a associação que é a é, que, que é, do, do, é, associação do, do pessoal do, do, dessas empresas, é que está fazendo todo o projeto. Né? Então a prefeitura, a, o, o governo está é, simplesmente passando para frente a gestão de uma coisa que ele deveria fazer a gestão da Política Nacional de ela é compartilhada, as empresas têm que estar, mas o, a, a, a, a prefeitura tem que estar, o morador tem que estar, todo mundo tem que estar, é. o fabricante tem que estar. Outra coisa que eu não vi aqui, como eu coloquei, é, na política diz que a, uma da, uma, a ordem de priorização começa é, com você diminuir a quantidade de resíduos depois você os reutilizar, os reusá los reciclá-los, depois você triá-los, depois você, pode aproveitar fazer aproveitamento energético e depois que você pode pegar e enterrar. Então a primeira parte aí é a prefeitura, o governo conversar com as empresas que tem na cidade e que fabricam alguma coisa para que elas levem em conta isso, diminuir a quantidade de embalagens, por exemplo, que é uma das coisas que vai você chega em casa abre e joga no lixo né? tem muita coisa que você abre simplesmente abre e joga no lixo não usa para nada tem coisas que ainda você usa o copo de requeijão já usa para alguma coisa tal é chama reuso isso daí né mas tem coisa que não é necessário eu estava quando eu estava fazendo a discussão da política no Brasil como um todo que eu ia em muito lugar ele dizia o seguinte é você tem pa, é, creme dental o creme dental ele vem ele está dentro de um, uma bisnaguinha essa bisnaguinha está dentro de uma caixa de papelão, que é a caixa da, do creme dental, e essa caixa de creme dental vem um monte dela de uma caixa grande. Por que, que tem que estar tá dentro da caixinha pequena aquilo lá? Para ter mais coisa para jogar fora? creme de barbear antigamente é assim, mas creme de barbear hoje em dia ninguém põe dentro de caixinha, fica tudo solto, dá para você pegar, pegar a empalagem, se tipo for baixo abativo, se for fácil de você coloca tá lá, lá. Então, é, esse é um exemplo de, de como pode se diminuir a quantidade de material que você pega e faz o que que você tem que descartar depois simplesmente para descartar, não é coisa que é causar que é mas não é para descartar simplesmente para descartar. Existe dentro da política nacional de resíduos sólidos um instrumento que diz que chama que chama acordo setorial. O acordo setorial é acordo que o governo faz com uma empresa, assina, conversa, assina, vê de, faz é, faz o um projeto como um todo você faz você dá prazos você coloca metas e depois aí depois a empresa vai ter que cumprir isso aí, e em contrapartida às vezes tem alguma coisa em contrapartida dentro do imposto dentro de alguma coisa dentro da da da fixação dela na cidade e coisas tipo então esse tipo de coisa também eu não vi lugar nenhum em Campinas ainda e, e isso é, é primordial para você começar a fazer essa discussão. E a última que eu vou falar é a educação ambiental em si. A educação ambiental ela é necessária ser feita, e ela é necessária ser feita pelo menos em de dois jeitos. Um deles é o é da, é da mídia, é você fazer peças de mídia mesmo, escrita, falada, televisada, tal, com, com periodicidade falando sobre o assunto, e a outra é nas escolas. Tem que ter nas escolas é, um lugar, um momento, onde você possa colocar, dentro de alguma matéria específica ou não, dentro de um projeto que, seja, é, que não seja teórico, seja prático ou não, para que as crianças vão se, vão, vão se adaptando aos novos tempos que nós precisaremos é, estar, porque senão chegará uma época que nós não teremos... O que fazer com esses resíduos? Os reciclados ter, teremos, mas o que não for reciclado, a gente não vai ter terreno para enterrar. Vai ter, vai, aí vai ter que começar a queimar e queimar tem esses problemas todos que eu coloquei aqui. Então, é isso mais ou menos. Falei durante 30 minutos, eu acho, e, mas eu paro por aqui e fico aguardando. Tá ótimo. Muito bom, Ronaldo. Para quem chegou agora, pegou pela metade do caminho aí a nossa conversa, estamos aqui hoje com o Ronaldo Hipólito foi secretário de Serviços Públicos do Sim. governo do PT, aqui em Campinas, gestão Toninho Zalene, e depois chefiou o gabinete da Secretaria de Recursos Hídricos, na época, quando o Zika foi secretário, naquele momento, entre 2007 e 2013, né? Pegou ali um... Segundo governo Lula, né, Ronaldo? E, Isso. bom... Estamos aqui batendo um papo sobre o novo contrato do lixo aqui na cidade de Campinas, através de PPP, parceria público-privada. Tomar cuidado com o PPP, porque é, tem um debate também sobre o plano plurianual, né? então, é. quando eu falo PPP aqui, estou falando parceria público-privada. Né? Adriano, e... só, só, só uma correção, só a correção. É, eu fiquei 2007 a 2013, mas durante esse tempo passaram na secretaria lá o Zika, depois passou o Silvano Silvério, depois passou o Vicente Andreu, depois passou o Wilson lá, da, da, do, lá da, de Goiás, e quando eu saí estava o Ney, que, é, que foi da Agência Nacional de Água, estava lá. Então passaram cinco secretários nesse tempo. Então eu fiquei durante todo esse, esse tempo. Durante os dois primeiros eu fui, fui o chefe de gabinete, depois eu fui para a gerência, okay? gerência. Legal. De muito bom, esse é o Ronaldo Hipólito, que está falando aqui com a gente sobre um assunto que a gente debate pouco na esquerda, né? É, resíduos sólidos, e que é um debate estratégico, né? central, um debate, uma preocupação muito grande no, no que a gente está vivenciando hoje. né? Chile Souza está dizendo boa noite, boa noite querida, seja bem-vinda. É, Moisés Messias Lima Boa noite, camaradas Boa noite, Moisés Seja bem-vindo também A Wanda Conte está nos acompanhando Boas noites Assistindo Abraços socialistas Valeu, Wanda Voltando com a Wanda aqui Que eu não li tudo, Paulinha é, Abraços socialistas Adriano e Ronaldo Valeu, Wanda Boa noite A Wanda que está sempre aqui com a gente Pode passar é... Emília, boa noite, é muito importante este debate aqui. Legal, Emília, obrigado por, por acompanhar. Maria Celeste Piva, Ronaldo e Adriano, boa noite, essa discussão é fundamental. Legal, gente, fique à vontade aí para deixar perguntas, comentários, a gente vai fazendo a leitura aqui, não sei se tem mais algum aí. A Guida Calisto, que também está acompanhando... Uma ótima noite, Ronaldo, Adriano, Wanda e demais. Obrigado, Guida. Obrigado você que estava na semana passada no comando da roda aqui e hoje está como espectadora. A Guida acabou de sair de uma live aí da bancada do PT, que foi sucesso, estou acompanhando aqui os comentários e já está aqui acompanhando a nossa roda aqui, prestigiando a presença do Ronaldo Hipólito aqui. A Emília está é, dizendo aqui, ó é... Educação ambiental dentro da escola não é suficiente. É importante campanhas contínuas de mobilização que não estão contempladas. Boa questão aí que a Emília, a Emília Wanda coloca aqui para a gente. Né? Jorge Silva, boa noite. Conversa importante e necessária para a nossa cidade. Obrigado, Jorginho. Jorginho que anda sumido. Há tempos não vejo o Jorge. Obrigado por estar acompanhando aí, Jorge. É... Maria Celeste Piva, Ronaldo Hipólito, uh, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê que a segregação dos resíduos é de responsabilidade. É segregação, o que ela escreveu? É isso mesmo. Segregação é isso mesmo. dos resíduos. Segregação dos resíduos é de responsabilidade dos geradores. Pergunto: O município pode construir uma MECUzina e receber todo o resíduo domiciliar? sem a separação dos materiais recicláveis previamente, questão muito pertinente aí da Maria Celeste. Inclusive essas caçambas verdes que estão nas calçadas, aí espalhadas pela cidade, que elas surgiram com a função, mas não passa uma coleta específica para recolher Lixo resíduo orgânico, né? Então acaba que essas caçambas elas são utilizadas para o lixo comum, ali ninguém separa nada, né? O lixo vai todo misturado para essas caçambas que deveriam ter uma outra finalidade. É, seria legal se você comentasse um pouco sobre isso também, Ronaldo. Eu sei que essas caçambas elas geraram, elas são interessantes porque. É, tirou um pouco daquele contato que tinha do trabalhador da coleta, de ficar pegando as sacolas, os sacos de lixo para jogar no caminhão, inclusive os riscos envolvidos aí, né? E aquela caçamba, ela é um processo lógico que ainda precisa do trabalhador da coleta para operar, mas ela meio que deu uma automatizada parcial no processo aí estou falando como leigo né? a minha impressão é que isso é, facilita e, e, e ajuda né, no trabalho. Mas tem esse problema, que como não tem a coleta específica, onde eu moro aqui, por exemplo, não tem coleta de óleo de, de cozinha. Né? Então, não tem, não tem o que fazer. Você é obrigado, você tem que descartar o óleo no, na pia. Né? Então, queria que o Ronaldo falasse um pouco sobre isso. Queria perguntar para a Paula se tem mais questões aí, para a gente aproveitar e já ler Nesse bloco, Emília Wanda está dizendo aqui que há conflito de interesses se só está a A Abrelp. Abrelpi. Que o Ronaldo depois vai explicar para a gente o que é, porque eu não sei também. <risos> a Maria Celeste Piva também está colocando aqui, ó, no projeto básico apresentado pela prefeitura, prevê que a parceria público-privada pode trazer resíduos de qualquer município e embolsar 100%, como receitas acessórias, sem controle e usando toda a infraestrutura do município de Campinas. Pergunta da Maria. Mais alguma, Paulinha? Vânia Lando de Carvalho, boa noite. Mais uma vez com a gente aqui prestigiando, muito bom. Estou vendo que a audiência está bem boa hoje, né? Eloísa Francisca... Francisco da Silva, Ele, desculpa, Helena Francisco da Silva. Boa noite, boa noite, Helena. Estou lendo no celular, aqui a letra fica pequenininha, dificulta um pouco, mas vamos lá. A Shirley Souza é, coloca aqui que o tema é super importante para o envolvimento da sociedade. Há muito o que pode ser feito para termos cidades mais sustentáveis. Precisamos mudar nossa forma de produzir, consumir, comprar de pequenos agricultores, etc. E depois, todo o cuidado com os resíduos que são gerados. Muito bom, obrigado, Shirley, pela pergunta. Mais alguma, Paulinha? Maria Celeste também. Ó. Ronaldo, você conhece a plataforma Campinas Lixo Zero, construída com as cooperativas de catadores de Campinas e o Fórum Lixo e Cidadania da RMC, Região Metropolitana de Campinas. Pergunta da Maria Celeste Piva. Obrigado. A Emília Wanda também pergunta, Ronaldo, você foi o secretário que deu início à organização dos catadores em cooperativas. Como você avalia esses últimos 20 anos? E como você avalia o papel que a PPP, a Parceria Público-Privada, está delegando para as cooperativas eu ia fazer essa pergunta, a Emília já fez com mais propriedade do que eu. A Carla Maria Benequini dizendo aqui, boa noite, em tempo. Obrigado, Carla, pela sua audiência. Vanelando essas caçambas foram um desserviço para Campinas, não existe coleta seletiva. Questão aqui que a Vanellando coloca em relação ao comentário que eu fiz. Muito bom, acho que agora encerrou. É, a gente queria fazer um último comentário aqui antes de devolver a palavra para o Ronaldo. É, quem chegou agora, estamos aqui conversando sobre o novo contrato de lixo através de parceria público-privada, gestão do resíduo sólido aqui na cidade de Campinas, mas o debate Campinas serve para outras cidades também, então quem está acompanhando de fora de Campinas, fique com a gente. Nosso convidado é o Ronaldo Hipólito. E antes de devolver a palavra, eu queria fazer um comentário aqui também, é, eu acompanhava o Lula, que tinha um, um, um carinho, uma preocupação muito especial com os catadores quando foi presidente, inclusive no final do ano, sempre fazia um evento de confraternização com eles, né? e era muito simbólico, e aquilo me emocionava muito quando eu acompanhava. E minha, minha questão para você, Ronaldo, é como que você vê a Wanda fez uma pergunta que eu queria fazer também, né? em 20 anos depois que você foi secretário, duas décadas depois, é, o que, que você acha que mudou, como as coisas estão hoje na cidade de Campinas? E eu vou complementar perguntando sobre o contexto nacional. O Lula, é, com certeza, foi um grande marco para esse debate sobre resíduos sólidos. Eu, eu queria perguntar para você, Ronaldo, qual que você acha que é o legado que os governos do PT, os dois governos do Lula, os dois governos da Dilma, deixaram é, para esse debate no nosso país. Por fim, é, vou ler também aqui, ainda dá tempo, a Maria Celeste Piva, que ela coloca aqui. É, Existem centenas de pessoas, catadores informais, revirando esses containers para garimpar materiais recicláveis de forma desumana. É, esses containers dificultam a vida desses catadores. A prefeitura deveria ter implantado containers para materiais recicláveis. Com certeza, Maria, penso nisso também. Né? A separação seria um ganho também para os catadores. Além de ser um ganho para os trabalhadores da coleta, de ser um ganho para a sociedade de modo geral, ser um ganho também para os catadores. Né? A Helena está tá dizendo aqui, ó, aqui na região alta-mogiana, em Ribeirão Preto, vão montar uma planta onde os catadores estão de fora. Legal, obrigado, Helena, pela pergunta. É isso, gente. A gente fica por aqui. Fizemos um bloco enorme e está muito boa a audiência, muita gente acompanhando, o tema interessou, trouxe muita gente para cá, muito bom a gente mais uma vez pede para que compartilhem essa live, depois ela fica disponível no Facebook, para quem quiser ver depois, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, ela pode ser acompanhada também no site Socializando Saberes, para quem não quiser é, ou não tiver conta do Facebook, dá para acompanhar via Socializando Saberes, tá bom? Então é isso, com essas questões todas aí, eu vou devolver a palavra para o Ronaldo, para que ele comente tudo, uma tarefa grande, aí. mas fica tranquilo com o tempo, viu, Ronaldo? A gente segura as pontas aqui, até responder todo mundo e depois faça as considerações finais também para a gente fechar nossa conversa aqui à vontade Ronaldo a palavra é sua bem tem bastante pergunta aqui né eu vou tentar é, falar um pouquinho sobre todas elas embora algumas são interligadas aqui primeiro começando que a Brelp a Brelp é o que eu falei que é, é a associação das empresas né então são associação brasileiras é, de. Associação brasileiras de. É, puta, fugiu o nome. Mas tudo bem. É, é a associação de, de todas as empresas que mexem com, com resíduos, né? Então, é, ela chama a Brelp, e por isso que a, a Emília colocou o nome aí. Né? É... né ela não deveria ser a, a, a empresa não, ela não deveria ser ela que deveria ter feito o a, o plano municipal de resíduos sólidos porque como é que você pega e faz para é, você faz a, a, os parâmetros você faz o projeto e você pega e você vai fazer o serviço então não tem não tem não tem fiscalização não tem gestão não tem nada então ela é, é, é essa essa associação está fazendo a gestão do Brasil como um todo, que ela é, é nacional, e ela tem as, os parceiros dela são as pessoas, aqui no locais de Campinas, a MB é, é associada a delas, é, é, que era, era uma, é, se não me engano, é uma das, das que faz a coleta, e assim por diante. né Então, a Abreu Belpe é isso daí, a Brelpe não deveria estar. A, a, o estudo de viabilidade econômica até tudo bem. Agora, a, a, o Plano Municipal de Resíduos sólidos não deveria ser, ter sido aberto, deveria ter sido feito é, por, através de um consultor, que a prefeitura contratasse, externo, e que aí passasse por um técnico da prefeitura, e a partir daí ser, ser, ser, feito, é, ser promulgado o negócio. Né? É, sobre a, a pergunta que primeiro foi feita sobre a segregação, da, que a Política Nacional de Resíduos sólidos fala, a segregação é a separação. É, a política diz que a. a ela deve. A, a política da saúde de diz que é um tema que deve ser compartilhado. A responsabilidade é compartilhada, é de todo mundo. Tem a responsabilidade da população, do, do, do consumidor, de separar as coisas. É uma responsabilidade do consumidor. Pode-se chegar ao ponto de, de fazer alguma coisa, como alguns países fazem na Alemanha, é, acho que na Itália tem também, quando você leva você vende o saquinho para as pessoas na, na, na casa, ela, ela compra quantos quilos, ela acha que tem de reciclável, ela compra aquele saquinho, então a, a empresa vai lá e coleta isso daqui. E se, e se, e se não vier o saquinho que não está é reciclável, sem ser reciclável, de vez reciclável, ela pode ser multada. Inclusive, né? Então, a segregação dentro da política diz que é, é compartilhada todo mundo, poder público pode fazer, tal, mas é, ela é uma das obrigações principais. Do, é, da, da própria população, do, do consumidor. Né? Aí vem, aí, então, a, a, como é política compartilhada, é, é compartilhada então tem a, a responsabilidade do fabricante, que é o que eu falei, sobre as embalagens, sobre o produto, sobre a, a biodegradação a degradação do produto, depois de, do uso, coisa assim, né? assim, assim por diante. O poder público de pegar, é, coletar, levar e enterrar e fazer a disposição final adequada que não é enterrar para ser qualquer outra coisa, né? Que esteja dentro da política, né? Então é mais ou menos isso, isso daí, né? É, sobre container que vocês vários falaram aqui, o, os containers as caçambas, é, em tese, em tese, não, em tese não, na realidade é um bom, é, é, é uma boa política para ser feita, mas ela tem que ser feita de um modo adequado e não do jeito que ela foi foi foi implantada. Primeiro, porque você tira, vamos dizer, você é, melhora é, o trabalho ergonômico dos próprios catadores. Né? Com, com aquilo lá, ele não fica. Um, um catador de, o um gari na cidade de Campinas, ele anda mais ou menos em torno de por noite, em torno de, de 20 a 30 quilômetros. E, e ele coloca dentro de caminhão coisa de 20 a 30 toneladas. Então isso é, isso um, um uma pessoa é muito pesada, tanto é que os garis eles têm que ser pessoas novas, porque logo logo não aguenta mais o trabalho. Naquele tipo de que de, foi de, de, de, de, de caçambas, você pega e vai também o garim, mas o gari, ele só encaixa a, o, o mecanismo do caminhão, que, que leva e joga a caçamba para dentro pra, do conteúdo da caçamba para dentro do caminhão. Então não precisa levantar peso desses problemas. Ergométricos. e de, de coisa, mas foi feito de modo errado porque é, na, é, se você vai colocar caçambas para fazer a coleta, você tem que fazer a caçamba tem que ter uma caçamba que é de um verde e uma caçamba que não que é de reciclável para ser separado e ela se, tem, é tem que ter fiscalização para que as pessoas não, não misturem as coisas, né? Tem, tem que ser feito isso. Então, é uma coisa que deve aumentar, e eu acho que dentro da política nacional e dentro do sistema de trabalho, vamos dizer, com a inclusão social, é uma coisa muito importante ser feita desde que seja feita corretamente. Né? Quanto às cooperativas, que a. Acho que foi a Emília que perguntou, quando nós iniciamos o nosso governo aqui, nós tínhamos vários grupos que trabalhavam sem formação de cooperativas na cidade. Né? Como tem hoje vários catadores individuais, tinha também naquele tempo, mas tinha alguns que eram as famílias, e coisas assim, coisas mais é, mais conjunta, né? E nós propusemos a fazer o um projeto das cooperativas e chegamos a 16 cooperativas naquela época e, e, nós, e nós não fizemos só isso, nós não fizemos só o estatuto, nós corremos atrás, é, é, demos curso para esse pessoal, é, trabalhamos com eles no, no orçamento participativo que tinha na época do governo para incluir dentro do, do orçamento do, do governo municipal a construção de barracões, é, a compra de, é, de maquinário, prensa para, para prensar o, o, o material depois de reciclado. Então, foram feitos... Sei que, inclusive, da, da, dessa época, aí pelo menos umas seis ou oito barracões foram montados foram feitos, levantados, com dinheiro do orçamento participativo. E várias prensas também foram colocadas. Né? Então, a ideia era essa, era estruturar as 16. Como eu falei, não existia política nacional de direitos ainda, não tinha essa coisa de eles participarem como marco legal, mas era ajudá-los a se organizarem e, a partir da organização, eles conseguirem ter uma renda melhor, ter um... um é uma segurança melhor no próprio trabalho deles e coisas desse tipo, né? Então, o que eu vejo hoje é que a partir daquele tempo foi deixado de lado, deixaram as cooperativas, Deus dará e e tem o pro, o problema que foi colocado também aqui e tem aqui, que é os catadores que são que atravessam, né? Que passam na frente do caminhão, que vai lá na, na, no contêiner da caçamba, separa o material e leva para casa. E, e, e esse pessoal acaba diminuindo a quantidade embora também precisem esses também precisam né embora alguns são já são microempresários, inclusive que querem caminhões por aí né? mas é, é mas é mas também fazem um serviço mas eles fazem eles prestam um, um outra um outro coisa um outro desse serviço porque quando você leva esse material mesmo sendo separado em casa algumas coisas a população não sabe bem e é difícil às vezes saber que material que você coloca lá. Porque, por exemplo, papel e papelão é reciclável, mas você compra um, é, uma pizza e vem naquela embalagem de papelão, a, o óleo da pizza impregna no papelão e aquele papelão não serve para reciclagem. Né? Então, ele serve para queimar. Né? Então, é gente vai lá e tem que separar. Então, nas cooperativas, todo esse negócio que se chama rejeito, a, a prefeitura pega depois e leva é, para aterro. Esse pessoal que é o individual, eles pegam esse, esse rejeito depois e jogam em qualquer lugar. Você pode ver que em beira de córrego, em, em terrenos vazios longe Sim. da cidade, você vê um monte de, de coisa. E uma parte é ali, de resíduos da construção e uma parte é desse desse material também. Fora o for pessoal que joga outras coisas, né? cachorro morto, essas coisas todas, né? Mas é, mas é, um, é, é foi nós tivemos um retrocesso em, da, em 2004 para 2020, eu, eu vi um retrocesso na questão das cooperativas. Né? É, eu não estou me perguntar se, se eu conheço a plataforma Lixo Zero, eu conheço a plataforma Lixo Zero, mas eu não estou não participando, por enquanto, é, do, grupo Lixo e, do grupo Lixo e Cidadania aqui em Campinas. Eu preciso começar a, a acompanhar esse, é, as reuniões desse pessoal. Tem alguma, eu sei de algumas discussões deles, que eles fizeram nos últimos tempos, que eu tentei me inteirar para fazer essa conversa, mas eu não, não, não participo. Aí tem a educação ambiental. A, a, a, acho que foi a... Eu não lembro quem me falou daí, da educação. A educação ambiental não deve ser só nas escolas. Foi né? a Emília. Mas, então, mas o, que eu tô, o que eu coloquei é que não deve, não deve ser mesmo só na escola. Né? Ela, a educação ambiental é uma mudança de hábito. Você tem que mudar os hábitos das pessoas. Então, tem que ter, tem que ter, tem que ter um, é, uma proposta de fazer peças publicitárias mesmo. E essa peça publicitária pode ser na mídia televisiva, no rádio, é, por jornais, por panfletos, distribuído em AR, distribuído no, no centro de saúde, no, no, é, nos equipamentos públicos todos da cidade, e, e incentivando, e trabalhando junto com o pessoal que é adepto, é, que é militante do meio ambiente, também para ver as áreas onde, onde eles têm inserção, onde a gente pode pegar e colocar isso. Nós temos que fazer mudança mudar os hábitos. Já, já teve uma pequena mudança, isso é uma das poucas coisas que melhorou, que eu acho, depois da, da, da política, foi que houve uma pequena mudança, e a quantidade de, de material reciclado, que era coletada antigamente, era coisa menos de, de 0,2%. Hoje é muito pouco ainda, é 1,5%, a 2%, depende da cidade, mas temos que chegar a pelo menos em torno de 7% a 10% do, do material para a gente estar em um ambiente bom. Você perguntou, você Adriano perguntou sobre o óleo, né? É, o, o óleo, tem um projeto de coleta de óleo aqui, mas é, ele é muito, ele é mais feito na cidade é, para para restaurantes, para essas coisas. Para a é, população em geral isso aí, ele não funciona porque ele não tem a, a coleta. No meu bairro aqui, por exemplo, tem quem vem aqui, mas não é da prefeitura. São os coletores que são autônomos, que passam aqui e é, pega, porque é uma coisa que dá um bom retorno também. É, e dentro desse projeto que está aí não tem nada de óleo. Então, o óleo não está tá, tá colocado e, e é uma coisa que tem que se pensar, porque é, cada mililitro de óleo que você joga, em, dois litros, em um litro de água, você polui os dois litros com um mililitro de, de, de óleo só. Então, você pega, imagina 10 litros de óleo, você vai é, poluir quase com a lagoa inteira. Então, é, é, é problemático. Demora a se decompor, uma, uma mata os peixes, mata as algas, mata um monte de coisa. O né? é, que mais que, que me perguntaram aqui? Deixa eu ver aqui: hum, a Samba, educação ambiental, óleo, abelpi. Resíduos, da tem também, realmente tem dentro do projeto também, está escrito lá que a empresa que ganhar pode fazer contratos com é, ou, é, outras prefeituras ou outros, é, outras empresas é, para trazer o resíduo de, de outros lugares para colocar dentro da planta que eles vão montar aqui. Isso também está lá. Isso é... Isso, no meu modo de ver isso não é um grande problema é um problema mas não é um grande problema porque é o um problema se você é, montar um é, um projeto onde a usina seja para você tratar sei lá o dobro o triplo do que tem aqui porque aí você vai montar um sistema enorme e trazer alguns, alguns problemas ambientais função do tamanho do projeto para trazer coisas de fora de outra cidade mas não não é, eu, eu acho que não é esse o caso, porque é, é a mesma coisa que faz Paulinha. Paulinha pega lá, tem aterro deles lá e sai de, de 8, 10, 12 cidades aqui em volta aqui, e algumas até de muito longe. E como não tem lugar pra, pra, pra, é, ideal, bom para você colocar a enterrar lixo hoje, as empresas acabam é, fazendo mega megas locais é, para você pegar e, e suprir prefeituras pequenas, grandes também como Campinas. Também. então isso aqui eu não acho um grande problema é um problema mas não é um grande problema eu, eu, os problemas principais eu, eu coloquei no começo aqui e no fim é a educação ambiental a parte da reciclagem a parte do dessa coisa de ser 30 anos que 30 anos você não vai poder mexer durante 30 anos você muda muda muda uma tecnologia você está atrelado a tecnologia de 20 anos atrás é um problema muito grave. Né? então é, é basicamente pelo que me perguntaram aqui é, é, é isso que eu tenho para responder. Não sei se ficou alguma coisa para trás, né? Mas se ficou depois a gente pode pode mandar para mim por isso por, por e-mail ou colocar é, na, nos apps aí que a gente responde, tá bom? É isso. Legal. Eu, você eu... quer fazer você quer fazer mais Não. alguma consideração? Não, eu gostaria só eu só gostaria de, de agradecer né? agradecer o CCV né? pelo, pelo convite, né? É, Agradecer por as pessoas que se dispuseram a, a, a, a escutar, né? E, e, e esperar, espero que eles é, entrem na discussão, porque essa discussão, como alguém colocou no, no zap meu aqui, é uma discussão pesada é, é, é brigar com gente grande. O é um negócio. É, eu, eu coloquei os números aqui, né? São milhões de, de, de valores. Ah, na época que eu estava na prefeitura, o maior contrato que existia era o contrato que eu gerenciava. Então, eu, e deve ser hoje, continua, deve ser o mesmo a mesma coisa. O maior contrato é o contrato início. Então, é, é, um, é, um, é um lugar difícil de trabalhar, mas tem que ser trabalhado. Né? E eu queria também pontuar aqui, como eu já tinha conversado com você no começo, acho que é interessante, você, as pessoas que estão vendo aqui, é pensar na outra coisa que já que nós falamos em aproveitamento energético, que é a parte de energia elétrica e a parte vamos dizer, da de do recursos hídricos, que é o que nós estamos entrando, num, vamos entrar num problemão agora que é a tal da escassez hídrica de novo, que já começou a aumentar as contas de luz, tal essas coisas. Acho que é uma discussão que é, não é exatamente igual de resíduos sólidos, mas ela permeia quando você fala em aproveitamento energético de aterro sanitário e de, de resíduos, da, da, da, da, a, e resíduos sólidos urbanos. Então, é isso aí. Agradecer, muito obrigado, e estou à disposição é, para conversas futuras necessárias. Obrigado. Muito bom. Muito bom muito boa essa roda, um bom papo aqui. Queria agradecer o Ronaldo Hipólito mais uma vez. Já teve com a gente aqui numa ocasião em que a gente discutiu o sindicalismo lá nos anos 80, no final da passagem da, da ditadura na transição para a democracia, né? Maria uhum. Celeste aí, é, pedindo seu e-mail. É, a gente podia passar. Você pode passar seu e-mail, Ronaldo? Posso sim. Eu, eu não sei tá. como é que eu passo aqui. Se Hipólito... você quiser passar ele, a Paula escreve no, no, tá. aqui embaixo: aqui. Hipólito. Underline hipólito. Underline. Hipólito. Ronaldo, arrobaia.com.br. Legal. Hipólito, hipólito, hipólito, hipólito é como está escrito aqui, tá? Na, na... Com H, né? Hipólito, hipólito, hipólito, underline, que... underline, Ronaldo. Vamos ver se está certo aí. Ó. Hipólito underline, Ronaldo arroba é isso, é isso mesmo. É isso, é isso mesmo. Está ótimo. Obrigado, Paulinha, pelo suporte aí, pelo socorro. E é isso, está aí o e-mail do Ronaldo, quem quiser entrar em contato, se ficou alguma questão em aberto aí, é, faça contato para conversar. Quem quiser se articular também para esse debate, principalmente dentro do PT, não sei como é que está o setorial de, de, de meio ambiente do PT, aqui em Campinas, se está articulado ou não se não se não tiver uma boa ocasião para conversar e a gente essa conversa aqui hoje com o Ronaldo ela também nos instigou é, a querer fazer o debate sobre recursos hídricos e sobre a questão da energia e, e tudo que está acontecendo nacionalmente no nosso país né vamos pensar aí para o futuro. É, alguém que a gente possa convidar e, e fazer esse debate também, que está relacionado com essa conversa de hoje e que também é um debate importante. Tá? Ronaldo, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por dedicar esse tempo por estar aqui com a gente. Eu reafirmo para todo mundo que está acompanhando que essa live fica disponível na fanpage do CCV. Curta a nossa fanpage para receber as notificações. Quem é, preferir pode assistir também no canal do YouTube. Daqui uma meia horinha... Vai estar disponível lá também. A partir de amanhã você consegue acessar no nosso canal do Centro Cultural Esperança Vermelha, no YouTube, essa live. E também, sempre, ao vivo, pelo site Socializando Saberes, tá bom? Quem quiser compartilhar com, com alguém que não tenha assistido, quem quiser assistir a primeira parte, porque chegou na metade, vai ficar à disposição para vocês, tá bom? Semana que vem, terça-feira, 19 horas, aqui no mesmo Bate Canal, a gente tem mais uma roda de conversa e a gente já te convida a participar na semana que vem, ok? É isso. Valeu, Ronaldo, obrigado, Paula, pelo suporte aí mais uma vez e até semana que vem. Um abraço para todos e todas. Um abraço, boa noite. Valeu.